Boa tarde, amigos e amigas da rede social. Na semana do Delega, posso aqui descrever quatro casos importantes que ocorreram, que ocorreram e tiveram algum destaque é, no sentido de informar e de vocês tomarem conhecimento do que aconteceu na semana do Delega. O primeiro caso foi um caso em Tavares, quando... Uma, uma amiga de infância, há muito tempo, estava trabalhando no interior de Minas Gerais. E ela foi convencida por um amigo de infância, um de Tavares, que ela poderia comprar um terreno. E esse terreno era um valor é, razoável para ela, tinha condição. E ela, ele informou que o terreno media de... de de 6 por 26, né? ou seja, 6 metros de comprimento, 6 metros de largura por 26 de comprimento. Aí ela confiou num amigo de infância e passou o dinheiro para ele, né? enviou via banco, e ele comprou esse terreno, e ao chegar aqui, depois de mais de 6 anos em Minas Gerais, ao chegar aqui, é, de, procurou esse amigo de infância e descobriu que ele comprou um terreno com uma medição muito menor, apenas 3 por 12, ou seja, de 6 por 26, caiu para 3 por 12, e consequentemente ela foi enganada. E isso caracteriza crime, né? No mínimo de apropriação indébita e outros crimes. E aí nós é, convocamos os dois para, e a delegacia e, e chegar a um acordo ou a abertura de processo judicial. E, e terminou os dois se conciliando, no sentido de que realmente ela conseguiu recuperar o dinheiro e ele é, passou o dinheiro para ela porque também ele, ela descobriu que ao chegar aqui em Princesa, aqui na região de Princesa e Tavares, o terreno estava no nome dele também. Então foi uma conciliação no sentido de a gente evitar né, mais um crime ou então um processo que e só trazia constrangimento e também prejuízo para as partes. Então, esse primeiro caso foi resolvido na, na atuação do delegado conciliador. O segundo caso também foi um caso de conciliação na delegacia. Aconteceu em Manaíra, uma senhora viúva aposentada, extremamente viciada no álcool. Ela era acostumada, inclusive, a furtar pequenas coisas e ela se apropriou melhor dizendo, furtou um celular da vizinha para tomar cachaça e a vizinha denunciou ela na delegacia. E nós notificamos e temamos a pessoa, a pessoa chegou na delegacia sóbria, né, bem cedo, e ela disse que realmente tinha, tinha furtado o tinha furtado e, e não tinha furtado. Tinha pego sem querer e com raiva porque a vizinha estava dizendo que ela tinha furtado. Simplesmente ela quebrou o celular e devolveu o celular todo quebrado, um iPhone. E ela teve que, é, também junto com os familiares dela, o filho que ajuda ela a superar essa doença né, do, do alcoolismo vai sim pagar em, em parcelas bensal é, até é, quitar a dívida ou prejuízo da, da, da, da vizinha, né, que não teve culpa nenhuma do seu celular ser, vamos dizer assim, apropriado pela vizinha, pela outra vizinha viciado no álcool E, consequentemente, nós evitamos aí também mais um crime né, de furto e, ou de dano que pudesse trazer mais problemas, pequenos problemas diários que acontecem aqui na região do sertão, que poderíamos muito bem evi evitar e evitamos mais uma ação judicial, né? já, que, já que a justicialização da vida é, dos sertanejos estão cada vez mais crescendo, e a gente evita justamente não numa conversa, num, num ato de... Do delegado conciliador. E ela de, conseguiu devolver o objeto. Vamos dizer quebrado. E vai devolver o valor do objeto quebrado. Certo? E, e, o te, e aí. Vamos para o terceiro caso. Né, na semana do delega. Que foi, que foi justamente. Ocorreu. Na semana. Há duas semanas anteriores. Que deu, teve uma grande repercussão aqui em Princesa. Quando. E eu, nós concluímos essa semana o pedido de internação imediata desse menor, esse menor de 16 anos, ele, melhor dizendo, de 15 anos e 10 meses, ele saía com uns amigos lá numa praça que eles sempre se encontram de madrugada e, e, e atravessa a madrugada bebendo e esse amigo dele começou né, a insultá-lo, a provocar ele, dizendo que ele não era... Ele não era homem. E ele dizia que era moleque, mas era homem. E assim por diante, atravessaram a madrugada. E se você sabe, em rol de amigos sempre tem alguém instigando, né, incentivando. E, e às vezes nem precisa te incentivar. Ele foi em casa, pegou uma faca. E quando ele voltou, e quando eles saíram juntos, descendo ali... Do lado da igreja católica, para o cruzeiro, na ladeira lá da, da, da irmã carmelita. Ele sacou, em 5 horas da manhã, sacou é, da cintura a, a arma branca e desferiu três golpes é, no pescoço. E depois, quando o amigo dele de Cachaça, de 23 anos, caiu no, no chão, ele em uma fúria terrível, conseguiu golpeá-lo em 12 facadas consecutivas. E nós essa semana é, conseguimos concluir todo o inquérito, pegar as testemunhas e o depoimento do menor num procedimento especial, não é inquérito, num procedimento especial, nós requeremos do da justiça, né, da juíza local a sua internação de para menores, centro de recuperação para menores delinquentes, que está que, é, instalado em Sousa. Então, essa semana nós conseguimos, é, nós conseguimos requerer a internação deste menor é, infrator. Então, foi mais um caso que foi solucionado e resolvido pela atuação da nossa polícia. E o quarto caso, que é o caso que eu considero a ação mais importante desta semana, foi, sem sombra de dúvida, que nós conseguimos desmontar uma organização criminosa. Essa associação criminosa era comandada por dois elementos que se concentrava e, e eram presos por outros crimes, como latrocínio, estavam diretamente do presídio de Patos, comandando né, um, um grupo de, é, de elementos perigosos, também recrutando menores, os quais eles alugaram há dois meses uma casa em Juru, e dali eles traziam toda semana... Pessoas diferentes de vários lugares da região, como Água Branca, Tavares, e também cidades próximas de Tavares, como Imaculada e, e Itabira, também Solidão, e em São José do Egito. Então, toda essa região está sendo afetada né, pelo, pela organização criminosa, onde eles tinham vários ilícitos, vários negócios, sujos como tráfico de, de drogas, distribuição de drogas, os quais, inclusive, aqueles que saíam da distribuição de drogas para ele, ele liquidava a pessoa, matava, como aconteceu também no assassinato que nós estamos apurando por essa organização. E aí eles resolveram assaltar um comerciante, em plena, em plena luz do dia, às duas horas da tarde, que chocou né, a, a região, chocou, chocou a, a sociedade de Juru, e eles entraram num restaurante onde tinha três rapazes e, e tinha o dono do bar, e eles estavam brincando de sinuca, os dois bandidos é, recrutados por esses, esses é, elementos, comandados do presídio do Rolio, do presídio de Patos, né, do presídio... É, de um até uma certa segurança e de lá eles eles comandavam esses assaltos e e fazia qualquer tipo de é, de crimes inclusive de ameaça de extorsão então eles adentraram nesse bar o bar é, estava esses rapazes repito e eles foram assaltados né com arma em punho levando dinheiro celulares e outros objetos. Então, esses, é, esses bandidos desapareciam rapidamente da região, porque era de outro era de, de outros lugares, e apareciam mais bandidos. E aí o um menor que participou é, do, desse assalto, né, é, denunciou todos, outros denunciaram, foram, se, foram seis testemunhas que denunciaram a prática, né, é, de um verdadeiro terror que estava acontecendo aqui na região de, de Juru, Tavares, Água Branca, Imaculada e nós conseguimos prender seis elementos, sendo que dois foram recambiados por decisão judicial a pedido nosso, foi recambiado de papos para a Penitenciária Máxima, PB1, em Pessoa e a mulher que nós estávamos sob custódia na delegacia de princesa, o juiz também acatou o nosso pedido em deferir o pedido do Ministério Público que queria a liberdade desses bandidos e para responder né, em liberdade, melhor dizendo, e o juiz decidiu, pelo, é, pela prisão, converter a pris, o flagrante em prisão preventiva e foi recolhida a mulher, nós levamos a mulher que que seria de apoio né, dos bandidos que faziam essas, essas práticas criminosas, servia de apoio numa casa alugada em Juru. Então, essa pessoa é, foi é, recolhida ao presídio feminino de Patz. E nós conseguimos relatar todo o processo numa, numa investigação fulminante que foi batizada como. É, é polícia uma operação chamada farol policial e nós conseguimos rapidamente né tranquilizar a sociedade dessa região incluindo todas as cidades da região de princesa né principalmente Juru Tavares e Imaculada Água Branca Imaculada e nós conseguimos né desmanchar é desmontar essa organização criminosa que estava atuando, envolvendo, repito, crimes como roubos, como extorsão, corrupção de menores e até homicídios. E aí nós conseguimos desvendar né, a atuação dessa organização e, consequentemente, por fim, ao terror que estava sendo realizado por esses criminosos, na região né, de Tavares, Juru, Água Branca e Imaculada, e de outras cidades até da fronteira do limite com a Paraíba com Pernambuco, como Tabira, Santa Teresinha, Solidão e São José do Egito. Então foi, isso, foi essa atuação essa semana, desses quatro destaques mais importantes na semana do Delega. Muito obrigado e até outra oportunidade.